Mas não assiste nisso, contra todos eu resisto, mesmo que tu não quiseste, estar no sangue de fazer isto. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. pessoal, daqui da para mais um videozinho. Desta vez, pessoal, é um videozinho aqui sozinho. Hello darkness, my old friend. Para o vídeo de hoje, como vocês já viram no título, nós vamos ver as doenças mais raras, estranhas, que existem no mundo. Eu andei aí a pesquisar, encontrei 10 doenças... Boé, estranhas. Eu estou um bocado ofegante porque eu estive a fazer aquilo que vocês viram no início. Oi, oi, oi, oi. Pronto. Basicamente, eu estive a fazer o pino e o caralho a uma cabeça e tudo. Portanto, não ligue se Eu tiver tipo acelerado, Está bem? Por isso. Quem é sensível que não veja este vídeo, porque eu vou pôr imagens mais um bocadinho sensíveis e pente e tal, podem afetar o seriamente. Blá, blá, blá, blá. que é vocês achassem? Mega. E que partilhassem este vídeo porque eu quero boé gente a vir ver os vídeos. Porque este vídeo anda é um boé de trabalho e tal e tal e tal. Uh, a gravata está mais se diz lá. Hum. Vamos lá, bana, assim, a, a, a, consigo faz um, assim? Fazem um, assim, fazem assim. Isso, moleque, mega like. Vamos lá começar o fia Pessoal, para a primeira doença nós temos o Síndrome de Móbios. Não sei se é assim que se diz, mas acho que é Móbios. Peça ou mal por causa dos pontinhos no U. Uh, tem aqueles dois pontos, não sei, não sei se é o nome disso. Esta doença é caracterizada por paralisar o rosto todo da pessoa. Esta doença ainda é um bocado rara, portanto a pessoa que tem normalmente fica sem conseguir mexer os olhos e sem conseguir fazer qualquer expressão com a cara, tornando-se um bocado estranho, como vocês vê na imagem, com o rapaz está ali todo o coiso. Basicamente as pessoas ficam assim. Não foi encontrada nenhuma cura para isto, mas também não há assim muitos casos com esta doença. Espero não estar a ferir nenhum... Na cena, de ninguém, senão eles ainda me dão de Hate, hate. Para além de não haver cura, pessoal, esqueci de assim dizer, a causa para esta doença ainda não foi diagnosticada, ou seja, ainda ninguém encontrou a causa para esta doença existir. Em segundo lugar, pessoal, nós temos uma doença boa estranha mesmo, que eu acho mesmo boé estranha: Fetus Infeto, que só pelo nome vocês já devem estar a ver, que é tipo um feto dentro de um de outro feto, basicamente. Como vocês estão a ver na imagem, este senhor é um senhor indiano com 36 anos e vocês devem estar a ver que ele parece estar grávido. Uh, e basicamente ele está grávido só que ele está grávido do irmão gêmeo. Basicamente, uh, esta doença caracteriza-se por um irmão comer o outro, ou seja, um irmão apodera se do corpo do outro, do que está mais fraco, como se fossem irmãos gêmeos chiameses, é que eles têm tipo duas cabeças, basicamente, é quase isso. Neste caso, este senhor que está aí na foto comeu o irmão, basicamente é o irmão dele a desenvolver-se dentro dele, portanto... Estranho. E é por isso o nome de Fetch in infet, que é o feto que está dentro... Eu acho que vai estranho isso, esqueçam. Se, se eu viste uma pessoa assim, não é para mais um homem. Se fosse uma mulher. Agora é um homem, pessoal, falou. Esta doença também é muito rara e... É isso. É isso. Bem, a terceira doença chama-se progéria, que basicamente é uma doença caracterizada por... Envelhecer demasiado rápido a pessoa. A pessoa que tem esta doença, em média, só consegue viver até aos 13 anos, normais nosso, só que aos 13 anos ele já tem uma aparência de uma pessoa pelo menos com 80 anos. Portanto, isso é um bocado raro, é estranho também. Esta doença, para além de acelerar o processo de envelhecimento, acho que disse direito. Também traz várias doenças, como a esteroporose, como é que se diz? Osteeroporose. Osteoporose. Uh, osteoporose, acho que é assim que se diz, pessoal, e doença cardíaca, ou seja, aqueles problemas que vocês vão ter, espero que não tenham, quando forem mais idosos, uh, basicamente a criança já tem, eu não sei se pode-se considerar isto uma criança, né Porque tem 6 anos como se tivesse 40, já, não sei. Estes casos acontece 1 um em 8 milhões de nascimentos, pessoal, é é raro mesmo, é raro. Então não se preocupe, vocês não vão ter isso. Quer dizer, vocês já estão vivos, isso não tem, não é? Ok, esqueci. Bem pessoal, em quarto lugar nós temos a disprosopia que basicamente é uma doença caracterizada por fazer com que o bebê tenha duas cabeças, ou seja, a sua cabeça duplica-se, em vez de ser, vocês devem estar a confundir com cemeses, cemeses é tipo aqueles bebês com duas cabeças, não, aqui é só numa cabeça, duas caras. Só um caso de uma pessoa encontrada é que conseguiu nascer com esta doença, porque as outras morrem logo no parto, Nascem e depois nasça, morrem logo. Porquê? Porque o coração não aguenta as duas caras. Só há um caso de um miúdo que sobreviveu durante dois meses com isto, com essa doença, morreu depois de paragem cardíaca. Esta doença acontece porque uh, toda a gente quando está a crescer tem uma proteína que faz com que a cara se, se desembola. Uh, e neste caso só acontece quando essa proteína está em excesso no corpo. Portanto, já não tem mais por onde sair, digamos assim, e portanto cria outra face ao bebê. A quinta doença pessoal é uma doença minha muito estranha que se chama Epidermodisplasia. Epidermodisplasia, foi quase, foi quase, foi quase, mas o nome todo é Epidermodisplasia verruciforme. Esta doença é caracterizada por uma pessoa ter aspecto de árvore. Eu não li, mas estou a dizer, pessoal, mas é o que parece. Vocês olham para a foto, parece uma árvore, desculpa, não. Eu por acaso ainda não li nada, mas já... já. Estou a ler agora. Esta doença conhece-se como a doença do homem árvore. Esta é uma doença hereditária, ou seja, que vem dos vossos antepassados, portanto, que se tem isso é porque alguém já teve ou tem o género. Esta doença manifesta-se mais ou menos entre os 20 e os 30 anos, manifesta as mãos e os pés. Neste caso, na, na foto, também afetou as pernas do homem, mas isso também é um caso específico. Mas no genérico, normalmente afeta as mãos e os pés. Além disso, verrugas, portanto, não são tipo troncos, não são troncos são verrugas, que podem ser retiradas no médico, mas elas crescem de seguida, passado algum tempo, tornando a ter o tamanho que vocês estão a ver na foto. Portanto, isto não tem cor ainda. Portanto, complicado se tivermos isto. A única coisa boa é que ele deve respirar de cara água, tá porque se as árvores libertam oxigênio... Para o <risos> <risos> <risos> quarto lugar nós temos o síndrome de Proteus Basicamente, vocês já devem ter visto em algum lado, que é basicamente o crescimento excessivo da pele e dos ossos. Vocês podem estar a ver na imagem, esse homem tem umas pernas enormes mesmo, que deve ter aquelas pernas, não é, não estou a brincar. Esta doença, como eu já disse, caracteriza-se por o crescimento dos ossos e da pele em nível excessivo numa região do corpo. Para além de fazer crescer os ossos e a pele, também pode fazer crescer mais os... Ok, isso é estúpido, aqui dá é estúpido, aqui repetiu também. Então, isto gigantismo parcial dos membros. Se os ossos crescem, claro que os membros também crescem. Para além de crescer os ossos e a pele, também faz crescer uh, desfiguradamente os membros, ou seja, por exemplo, o vosso pé cresce assim, e vocês, em vez de ter uns dedos que são apropriados ao tamanho do pé, basicamente vocês têm um pé assim e têm dedos tipo assim, mesmo pequeninos. Esta doença foi encontrada em 1979 e até hoje só foram encontrados 100 casos pelo mundo todo. Esta doença não afeta nada o comportamento mental, claro que físico, normal, mas só muda mesmo o aspecto físico, porque mental a pessoa é normal à mesma. Porfiria cutânea. por no homem estranho. Vou já avisar, vai aparecer agora uma foto de um homem um bocado desfigurado, portanto não se assustem, quem quiser pode passar à frente, 5 segundos, deve passar. Esta doença causa vários distúrbios, ou como vocês quiserem ver pelo nome, porfírias, que levam a problemas tanto físicos como mentais, devido ao excesso de produção de enzimas nas certas partes do corpo. Esta doença, para além de ser genética, também pode ser adquirida ao longo da vida, portanto... Este é o um momento que você se assustar. bem? Esta doença pode causar bolhas, inchaço, mudança na cor da pele e depois de vocês exporem uh, algumas horas no sol, a pele pode ficar azul, vermelha ou castanha. Portanto. vermelha já é o normal, não é? Vocês ficarem tipo só ficam vermelhos. Agora imaginem vocês smurf ali? Smurf? Terra? Na cara? Não, nem por isso. Esta é a parte mais estranha da doença. Há uma forma de diminuir os inchaços e o tom de pele e etc. Se vocês ingerirem sangue de outros animais, determinados animais, vocês podem diminuir os inchaços. Isso é bem estranho. Mas não cura, pessoal, só corta um bocado ou reduz um bocado a doença em si, mas passar algum tempo já pode crescer outra vez. Mas basicamente imagina que eu tenho aqui em Andarolo, vou ali beber sangue de vaca e isto fica só um bocadinho mais para baixo, pronto. É só lá essa a diferença, mas para cá um bocado sem, não sei como é que é capaz. Para além disso, pessoal, a produção de pelos no corpo aumenta. Eu comecei a rico rir porque eu estou com um boé pelos, percebem? Por isso é que eu da produção dos pelos. Basicamente, a produção dos pelos aumenta e bastante, eles é tipo monkey man mesmo. Existe uma maior probabilidade dos vossos lábios se corromperem, ou seja, sabem aquelas feridinhas que vocês têm? Pronto, eles basicamente têm o lábio quase todo aberto. Pronto, basicamente é só isso. Passando para a próxima doença, nós temos a elefantina. Elefantias, acho que é assim que se diz. Por favor, pessoal, vocês não me julguem por eu dizer mal os nomes, está bem? Está, bem? está bem? Esta doença basicamente é o seguinte: existe um enorme aumento de certas regiões do corpo, basicamente nas pernas, devido a certos insetos das regiões tropicais da Arábia Saudita. Há certos, certas picadas de mosquito que causam essa, esse distúrbio no corpo, causando esse aumento que vocês podem ver na foto. Já se espera que uma cura seja criada até 2020, portanto eu espero que as pessoas tenham essa doença pá, passem bem, senão you know, é bem estranho também, vou ter que andar perto. Né? Bem pessoal, esta é muito difícil de dizer, mas basicamente chama-se FOP, que significa o F, eu vou dizer tipo as palavras todas, fibrodisplasia ossificante progressiva. Portanto não, não é mais fácil pôr a doença dos músculos, no tal sítio. É muito mais fácil. Acho que... Em vez de porem é tipo... Mal. Bem pessoal, esta doença é muito estranha, porque basicamente os músculos, os tendões, as vossas artículas, veias, etc, quando se danificam, passam a ossos. Se vocês, por exemplo, rasgarem o músculo da coxa, digamos assim, em vez do músculo recuperar, não, cresce um osso aí, percebem? e basicamente não dá para amputar esse osso, porque quando vocês amputam esse osso, é para vai, bem jeito por causa desta palavra, certo? Basicamente quando vocês amputam o osso, ele cresce normalmente como se fosse outro, os outros ossos do corpo, normal. Hoje em dia não existe cura para esta doença, mas já se atribuiu meio que um cancro, é isso, onde os médicos fazem biópsias, que leva a que os ossos tenham mais uh, cabos, ficando os ossos ainda maiores, e pronto, parecendo ainda maiores, não é? Para o último nós temos a duplicação peniana. Vocês devem estar a ver o nome. Peniana. O que será? Eu não vou pôr imagem disto, não é, pessoal? Porque senão não o YouTube... Estão a perceber? Mas basicamente esta doença é caracterizada por fazer crescer mais do que um pênis num homem, basicamente. Esta doença faz com que o homem tenha dois pênis, onde um ou ambos podem ser funcionais. Até hoje foram encontrados só mil casos registados e nos Estados Unidos apenas 1 em 5,5 milhões de pessoas podem ter esta doença. Então, pessoal, foi tudo por hoje, espero que vocês tenham ficado informados com estas doenças e que vocês não durmam hoje e que tenham sonhos muito terríveis. <risos> não, estou brincando, estou não vou ser assim, estão mal. Estas doenças, pá, só são doenças raras, portanto, vocês não se preocupem se vocês vão ter, se os vossos filhos vão ter, se vai a vossa prima mais nova vai ter, se a vossa neta vai não, não. Não se preocupem que não vai acontecer. Quanto mais vocês pensarem, mais vai acontecer, mas este vídeo foi mais informativo, espero que vocês tenham gostado e se tenham rido um bocadinho com os nomes das doenças, isso e tal e tal, e que deixem o vosso like, se não deixarem like eu vou ficar aqui isto. vou um ficar tita, um tita, eu vou ficar tita. pessoal, foi isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem bem e fui! Hey, mama,